Bom dia pessoal, vocês querem saber como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente? Saiba que emagrecer é uma coisa muito fácil de se fazer e o que você precisa é de um blog e dentro desse blog tem o treinamento online que te ensina a como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente.